Olá, pessoal! Hoje estamos aqui direto do Instituto de Estudos Avançados para discutir um pouquinho da divulgação científica nas mídias sociais. Fica ligado! Vem com a gente que eu vou mostrar para vocês, a gente vai participar dessa palestra e vou trazer tudo para vocês, nos detalhes. Vem com a gente! Olá, pessoal do Território Vivo da Atenção Primária. Estou aqui com a Germana Barata, divulgadora científica da Unicamp. A gente está aqui no evento, ela falou muito legal. A gente teve uma mesa com algumas perguntas sobre a importância da divulgação científica nas mídias sociais. E ela vai fazer um convite para vocês. Bom, só para lembrar que a área de saúde é a área de maior interesse público. Então, tem público querendo saber sobre a área de saúde, saúde coletiva... É, eu convido todos vocês, que somos todos hoje participantes das redes sociais, né, que a gente se engaje mais, tenha mais responsabilidade nas nossas postagens. Né? A gente não está falando só para nossa tia, nossos amigos, nossos colegas de trabalho. As redes sociais têm um potencial de alcance muito grande com outros públicos. Né? E eu acho que a área de saúde, sobretudo, tem uma, uma responsabilidade social gigantesca. Né? É, tanto para combater as notícias mentirosas, os chamados fake news, é, quanto para compartilhar informações que a gente julgue relevante e que muitas vezes não chegam nas pessoas, né? porque as pessoas selecionam informações que elas querem ler. E muitas vezes, uh, quando as pessoas seguem a gente, quer dizer que elas confiam no que a gente está compartilhando, no que a gente está comunicando. Então, acho que é uma chance importante para a gente, de repente, começar a falar de temas que a gente julgue importante para as pessoas, e não que as pessoas tenham é, julguem interessante para elas. né Então, é questão de, de é, saúde em geral, saúde pública, acho que são questões que cada vez mais vão ter mais... É, atenção e importância é, no Brasil né, e, e para a população, porque enfim, a gente é, tem que estar tá sempre pleiteando melhores condições, mais financiamento, mais acesso. É, então, convido todos vocês a se engajarem realmente nas redes sociais, a combater informações é, falsas, a, a, a tentarem contribuir para uma educação é, social né, em relação aos temas de saúde. Ai, muito obrigada, a importância aí da gente divulgar nas mídias sociais o que a gente faz na pesquisa com responsabilidade. Mais uma vez muito obrigada. De nada, é um prazer. Tchau pessoal, tchau tchau. <risos>